Na prestação de contas, basta juntar uma procuração para o partido e essa procuração já engloba a representação de todos os dirigentes? Não. Tem que juntar a procuração para o partido e a procuração para o presidente e para o tesoureiro. Se tiver havido mais de um presidente e mais de um tesoureiro no exercício, vai juntar Tantas procurações, quantos dirigentes tiver havido naquele exercício, tá? Então, não basta só a procuração do partido. Isso é importante, hein? Depois acaba deixando vocês lá com problemas na capacidade postulatória.